Olá, muito bem-vindos ao canal Luciana Liviero. Hoje o papo aqui é sobre Olimpíada de Tóquio. Será que vai ter? Vamos direto perguntar isso para o meu entrevistado, você é muito bem-vindo, e ele também. Aqui pela primeira vez no canal eu vou receber o ex-atleta do vôlei brasileiro, medalhista de prata na Olimpíada de Los Angeles, o primeiro latino-americano no Hall of Fame de, do vôlei internacional, já foi também ministro dos esportes e hoje é membro do COBE, o Comitê Olímpico Brasileiro, e do COI, Comitê Olímpico Internacional. Bernard Heisman está aqui com a gente. Bernard, que prazer te receber, muito obrigada. Prazer é todo meu, Luciana. Parabéns pelas tuas <risos> vídeos aí que você tem feito pela mídia espetacular e é sempre importante a gente poder tratar um pouco de esporte, né? colocar principalmente as dúvidas, que existem na cabeça de tanta gente. Exatamente agora, nesse momento de pandemia tão atípico no mundo inteiro, né? Antes da gente começar, vou pedir para o pessoal olha, se ligar nos lembretes aqui, se inscrever no canal se você é novo, deixar a sua curtida, compartilhar esse vídeo e deixar um comentário também. Você acha que a Olimpíada vai ou não vai acontecer? Bernard, vai ou não vai acontecer a Olimpíada de Tóquio 2021? 100% vai acontecer. A, a, a forma de como ela vai acontecer, que é diferente de tudo que já aconteceu. Né? É inusitado uma pandemia que afeta a humanidade e, obviamente, adaptações é, tiveram que ser feitas, ainda continuam sendo feitas, uma série de, de, de classificações olímpicas, tem muito atleta que não está nem classificado ainda, então é todo um, um momento de, de estruturação né? da forma como será executado os Jogos Olímpicos. Né? Então, essas dúvidas ocorrem no mundo inteiro existem é, diversos é, intercâmbios internacionais, não só do Comitê Olímpico Internacional, dos Comitês Olímpicos Nacionais do Mundo, as federações internacionais de todos os esportes olímpicos, para que a gente possa, através da criação de um, de um open book, né, que a gente possa fazer com que é, não só os atletas, que são os principais é, atores de uma Olimpíada, que é um evento da humanidade, não é só do esporte, é da humanidade possa de fato minimizar todo o impacto negativo causado pela pandemia. E para isso está sendo estudado muita coisa que está evoluindo. O primeiro-ministro do Japão declarou agora que a Olimpíada nunca foi uma prioridade para ele. Está preocupado a opinião pública do Japão, a maioria não quer que os jogos aconteçam agora, gostariam que os jogos fossem adiados mais uma vez. É, o Japão só vacinou até agora 1% da sua população, apesar de ser um país desenvolvido, é um dos mais atrasados nesse grupo aí dos países desenvolvidos em matéria de vacinação. É, quem decide, no final das contas, é o governo japonês é que vai sediar ou é o COI? Não, quem decide é o Comitê Olímpico Internacional, é o dono dos jogos, né, tem, a, tem essa, essa norma, né, que não é de hoje, sempre foi historicamente, e a gente decidiu que vai ver jogos, não existe plano B, não existe adiamento, mas somente, o que acarretou de prejuízos é, para diversas modalidades esportivas pelo mundo afora, tratando do esporte, não vou tratar da, da, da vida humana, primeiro, em adiamento da Olimpíada, faz, por exemplo, com que tivesse sido importado, o ciclo olímpico entre, entre é, Tóquio e Paris em 24, nós vamos ter um ciclo olímpico próximo de três anos apenas, sem falar que, que você tem mundiais que foram adiados, uma série de consequências que prejudicaram o esporte de uma forma geral, mas quem tiver uma cabeça, um preparo melhor em termos de, de gestão, de administração esportiva, de técnica, para se adequar a, a, ao treinamento dos atletas principalmente, que é o mais importante, a gente pode falar de tantas outras coisas, de voluntariado, de quem comprou imóveis da Vila Olímpica, como é que vai ser a manutenção dos vênios, locais de competição, né? uma série de coisas, quem comprou bilhetes, as, as dificuldades são tremendas, e cada item está sendo muito bem tratado e desenvolvido para que a gente possa executar uma Olimpíada a contento, muito embora a gente saiba que não vai ter presença estrangeira nos jogos, com exceção daqueles que são... Especificamente envolvidos com algum setor de trabalho durante os Jogos. Já já vamos falar sobre isso, é, a questão do público, etc. E tal, mas é, 206 países participam dos Jogos Olímpicos, é gente até dizer chega, Apesar que, obviamente, por questões de segurança, foi diminuído o número das delegações, a participação da imprensa, o público, o voluntariado, tudo reduzido. Mas como, ainda assim, garantir a segurança dessas pessoas em se tratando de coronavírus? Os jogos, lembrando, começam dia 23 de julho, portanto, daqui a cerca de dois meses, né? nós estamos aqui gravando esse vídeo, hoje é dia 12 de maio, uh... Como é que vai ser feito para garantir a segurança dessas pessoas? Essa semana, de 12 de maio, o COI eh, e o Cob começam a vacinar os atletas brasileiros. As doses doadas pelo COI, que serão inclusive doadas em dobro ao SUS. Né? Uh, mas isso vai garantir a segurança das pessoas? Isso está acontecendo com outros países também? Está acontecendo com todos os países. O COI está destinando, como você mencionou, Luciana, é, para cada vacina de atleta ou membro de delegação, e quando eu falo em membro de delegação, você fala em técnicos, atletas, árbitros, jornalistas, etc. Né? A gente está calculando que a delegação brasileira é, vai vacinar algo em torno de 1.850 pessoas, entre esses que, participantes que eu citei agora, e de, de duas doses, ou seja, vão ser perto de 4 mil vacinas que, que, que o que o governo brasileiro está destinando a delegação brasileira, como me referi, né? e para isso, para cada é, atleta e esses membros que eu citei, são duas doses, o Comitê Olímpico Internacional vai doar três, ou seja, 12 mil doses em duas vezes de seis, é, uma dose de seis mil e outra de mais seis mil, para que cumpra aqueles, aquele prazo de vacinação. No caso do Brasil... O Brasil vai adiantar essas vacinas através do, do, do governo federal. E, e essa vacinação vai ser da Pfizer, né? que na minha opinião é considerada das melhores, se não for a melhor. Eu não sou cientista nem técnico, mas eu, a gente lê bastante. E a, o, o retorno que o Comitê Olímpico vai dar de, de, para uh, o governo brasileiro vai dar condição de vacinarmos 6 mil pessoas durante, em, dois, em duas doses só que será da Coronavac e não vai ser da Pfizer, né, quando chegarem as doses. Então, é uma, uma questão de informação que falta para tanta gente que discute ah, mas você não, não, os atletas não são prioridade, mas passa a ser na hora que você vai ter direito a, a vacinar o triplo. Então, é uma questão de lógica, né, então a gente no jornal a falta de informação que existe com relação à vacinação que o COI está tendo uma atitude digníssima de repassar essas vacinas, pra, obviamente 12 mil vacinas não representa nada, mas perto de uma questão que, de não ser prioritário o atleta, nesse sentido, a meu entender, eu tenho minhas dúvidas, mas é importantíssimo que isso seja bem claro para que a gente possa informar da melhor forma a sociedade. Inclusive, muitos atletas, é, alguns atletas, melhor dizendo, se disseram um pouco né, incomodados com esse, justamente com essa situação, com essa crítica que é feita, mas também, ao mesmo tempo, se mostram aliviados em saber que uh, serão doadas doses extras, né? Três vezes, eu tinha ouvido duas vezes, você estava dizendo três vezes a quantidade, então isso também alivia um pouco a consciência desses atletas. Agora, lá... Agora, a questão dos atletas é falta de informação, e o jornal não bota essa informação que eu estou dando. Então você vê, você vai receber para a sociedade, para o país, para a população. A hora que o atleta ler isso, entender, ele vai ver, pô, então legal, eu vou me vacinar e vou estar contribuindo contra os três de retorno. Isso é que está precisando ser dito. Infelizmente, não existe essa informação. aqui. Estamos aqui é para esclarecer, estamos Exatamente. aqui para esclarecer. É, e lá. Como é que vai ser feito? Qual é o esquema? Vai ser esse esquema meio da NBA, que é usado muito como modelo, né? que a NBA colocou todo mundo junto, fez uma bolha. É bolha, to, bubble to bubble, eles dizem, né? Bolha para bolha. Só que nós estamos tratando aí de um evento enorme. Como é que vai ficar? As delegações vão ficar no mesmo hotel? Como é que vai acontecer isso para garantir a segurança, que é a grande questão desses jogos? A segurança é a vacina, ponto o resto a gente tem que trabalhar, né? fazer exatamente como faz a NBA, quando fazem a maioria dos esportes hoje, diversos eventos, testes, estão sendo realizados em Tóquio, exatamente para poder mostrar de que forma seria feito a, a, o inserimento de, de participantes, não só de atletas, de dirigentes, técnicos, área de jornalística, né? o que a gente sabe é que 25% somente da capacidade de cada equipamento esportivo vai poder ser utilizado e por população local de Tóquio. Então, quem é de fora não vai poder assistir, vai ser extremamente limitado. É fundamental que existam te testes diários, né? não só na Vila Olímpica. O atleta ele não vai poder sair da vila para a cidade, nem ninguém, nenhum dirigente. Eu, por exemplo, sou membro do Comitê Olímpico Internacional. Né? Os atletas também não podem levar familiares. A gente vai estar tá tá restrito, no meu caso, ao hotel. Os atletas à Vila Olímpica, onde eles terão uma, uma relação é, controlada, né, testada diariamente, isso vai ser definido agora num, num, num livro, passando exatamente todas as normas que passarão, todas as delegações que vão passar por lá, e a execução dos jogos vai acontecer de uma forma, eu não tenho dúvida, pela primeira vez, a maior mídia da história olímpica, porque se ninguém tem nada que fazer no mundo, o que eu vou fazer? Eu vou ver televisão, vou ver a Olimpíada, Vou ver o maior evento esportivo e da humanidade ao vivo. Ou seja, vai ser uma festa pela televisão, infelizmente, pela primeira vez. Mas esse é o grande lado positivo que eu enxergo dessa questão da realização dos Jogos Olímpicos. Pois é, Bernard. Alguns, é. com grandes prejuízos... Né? inclusive a gente pode até dizer o próprio governo japonês investiu eu não sei se foram 15 bilhões de dólares né, para montar as arenas tudo aquilo que tem que ser feito a Vila Olímpica etc e tal e obviamente esperando o retorno disso é, dos patrocinadores claro, é, do público presente que ia né, em, é, movimentar o turismo no país o que infelizmente não vai acontecer para patrocinadores do streaming das transmissões como você bem colocou aí vai ser a melhor Olimpíada Sim. de todos os tempos, porque é, estima-se que realmente o público vai ser o maior de todos. Agora, é, ainda com relação aos atletas, o prejuízo para os atletas, para o rendimento dos atletas, é, como é que fica? Muitos atletas não puderam é, treinar como, como treinaram para outras Olimpíadas, né? e, especialmente, talvez, os uh, esportes de grupo, de equipe, é, como é que fica isso? Há quem diga que, inclusive, vai ser um rendimento abaixo dos outros anos, não, não se esperam tantos recordes, quebra de recordes. E fala-se, inclusive, no medo de lesões, já que os atletas podem não estar no seu máximo de preparo. Você concorda com isso? Existe alguma preocupação nesse sentido? Ó, o lado positivo, Luciana, é que é igual para todo mundo. Então quem for mais inteligente, se preparar, se adequar à situação mais rápido, melhor vai ter o seu retorno. Eu não tenho dúvida que o Brasil vai superar a marca recorde em número de medalhas que foi no Rio de Janeiro de 2016, onde nós tivemos 19 medalhas no total, sendo que sete foram de ouro. E por que que eu digo isso? Porque a gente sempre faz um estudo é, nos anos, principalmente nos dois últimos anos antes dos Jogos Olímpicos, do ciclo olímpico, nesse caso, esse ano também foi muito contabilizado, de performances das modalidades olímpicas que vão participar das Olimpíadas. E a, e a expectativa dos resultados positivos foi maravilhosa. Né? O preparo, a adequação das, das modalidades esportivas é, girando em certos lugares do mundo, tentando se adequar à questão da pandemia para não pegar o, esse problema. Então, eu tenho certeza que a gente vai superar. Né? Eu não posso garantir que recordes acontecerão, como você falou, né? o lado positivo dos esportes coletivos que você colocou é que já estão praticamente quase todos, 100% classificados. Os individuais é que ainda existe, né? nós temos hoje cerca de 230 atletas classificados e a expectativa é de levarmos 290, ou seja, 70% já tem sua classificação garantida, né? E esses outros 30% estão buscando ainda suas classificações de acordo com as suas modalidades esportivas e federações internacionais de cada esporte que, que colocam o, o, o chamado pré-olímpico, que é aquele que vai te classificar em determinadas regiões que possa atender a todos os pedidos de cada atleta do mundo inteiro, de 206 países, como você colocou. Bernard, para a gente fechar, qual é o maior desafio que o COI está tentando superar agora para a realização da Olimpíada a partir do dia 23 de julho? Olha, os desafios são tantos, né? A gente vai ter uma, uma mudança total da relação com, com é, voluntários, por exemplo, eram 100 mil. Né? Hoje, você, aqueles que estavam inscritos para a última Olimpíada não podem estar nessa porque assumiram outros compromissos, né? Então, os desafios, eles são pontuais em todos os segmentos. Então, tudo é uma questão, eu defino com uma palavra-chave, superação. A gente vai ter que, através de estudos, nos adequar a, a esse novo, essa novidade, que é trabalhar ou, ou, ou exercer uma função olímpica sem jamais é, esquecer que vidas humanas estão nesse meio e a gente tem que preservá-las da melhor forma. E a melhor forma é vacinar. A todos, né? Eu, eu já fiz a minha primeira vacina da AstraZeneca Oxford no dia 13 de, de abril. Vou tomar segunda, dia 6 de julho, e dia 16 de julho, embora para toque. Chegando lá, já totalmente vacinado. E se Deus quiser, apreciando o maior evento da humanidade e sem dúvida, fazendo com que o mundo se reúna pela primeira vez com 206 países, que é a maioria da humanidade. Né, um engraçamento de volta às atividades, em todos os aspectos, a começar pelo esporte que nos proporciona tantas alegrias. Bernard Heisman, boa sorte. Estaremos assistindo com certeza e torcendo pelo Brasil sempre. Muito obrigada. Eu que agradeço, Luciano. Sucesso para o teu programa e para você, como sempre. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, Bernard. Obrigada a você também, que acompanhou essa entrevista com a gente. Não esquece de compartilhar. Tem muita gente se questionando, vai ter ou não vai ter? Você viu aí, né? Você acha que vai ter mesmo? O garantiu. Categoricamente, ele sabe do que está falando. Mas deixa o seu comentário e inscreva-se no canal se por um acaso você é novo por aqui. Beijão, até o próximo vídeo.